Que portão chegar? Tem para ver o porro no solo de baixo Não tá? Uhum. o <música> <música> oh, que tá frizer quinta tá povo, lembra que eu estava com muito receio do frio que ia fazer aqui na casa. Veja a situação do Esté como está. Frio. Mas não foi esse frio todo, não. Eu fiquei muito preocupada. A gente achava que ia fazer frio, frio, frio mesmo, né, aqui na, na casa. Mas o frio foi bem agradável. Apesar que faz, fez um pouco frio aqui fora, mas dentro era bem mais ah, agradável a casa é mais quentinha. Só que como é casa de campo, tem algumas surpresas que nós não estamos tão acostumados em vida urbana. Como, por exemplo, bichos. bichos. Quais foram os bichos que nós encontramos aqui, Esther? Bem... É rãs onde gente. Na... Imagina quando você abre a. O vale e encontra. Umas duas ou uma rã. Hum. Hum. E aí vamos tirar essas rãs e jogar fora, né? Teve um momento que eu estava aqui na rede e ouvi o um grito e vamos lá socorrer para tirar a rã. Como é que a bicha ficou assim toda esticada? Sim, será é que morreu? Ela tava bem quietinha. Ai, tá seca, tá, ai, tá dormindo. Ah, acho que ela tá dormindo. Tava bem. Deus me Eu... Peguei, peguei. Tá bom, família. Tá, é, cara. Morreu. tinha lagartixa, mas, ah, é mas é legal. Tudo bem. É, é legal. Porque então, ela é só que faz sim. assim, né? Começa hum, o rabo e diz hum. não. E diz não. Cabeça diz sim e o rabo diz Não. não. Ah, e a outra coisa que a gente viu foi... Não, que a gente... Eh... Ah, sim, foi um tibu. Um tibu, aí o tibu foi um pouco mais aventureiro, porque Esté estava na dormindo na rede da sala é. e eu escutei o barulhozinho, eu fiquei calado, né? E aí, disse, não, Esté, é só o vento, o vento querendo acalmar. Ela dormiu de novo, mas depois o barulho ficou chatinho, Ficou, ficou batendo, batendo, batendo, batendo. E ficou também batendo na porta. Batendo na porta. E eu fiquei aí. com muito medo, de eu era uma pessoa lá tentando me roubar, sei lá o quê. Uhum. Muito, aí, medo. muito medo. Aí. Depois eu saí, saí, e fui ver o que era. E de fato era. um que estava. Ali, no telhado. No telhado. Entre telhado, no telhado e a cobertura que tem dentro da casa, que deixar a casa mais quentinha. E aí, você veio dormir conosco. Com medo. Porque já tava ficando chatinho o, o barulho Mas são aventuras de campo E a gente é. tá gostando, né, o clima E não fez frio esse frio tudo que a gente tava é. esperando E a gente vai ver é um pouquinho mais tarde, né? De Aham. 9 horas 9 horas, acordamos, agora cedinho Tem a visãozinha aqui, linda A gente tá tudo